Eu tenho 11 anos, sou do Projeto Colômbico de Morreu E eu estou no grupo de produção E o que vocês estão fazendo no grupo? É, a gente se divide em subgrupos E eu estou no grupo que está fazendo convite para os convidados Quando que vai ser isso? Dia 11 de agosto 11 de agosto de 2012? É E quantas pessoas vão vir mais ou menos? Ah, a gente está prevendo uma pessoa por participante, então... E vão fazer 160 convites com ser imprestas? Como é que é? A gente vai mandar pela internet pra não gastar tanto papel. E é mais prático mesmo, todo mundo usa Todos estão montando? A ajuda de todos então. Então tá, obrigada.